E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos entender o que é o valor esperado de uma variável binomial. Então, vamos dizer que nós temos uma variável binomial x aqui, que eu vou descrevê-la como o número de sucessos depois de n tentativas, onde a probabilidade de sucesso para cada tentativa é p. E, claro, nós estamos descrevendo essa variável binomial aqui assumindo que cada uma dessas tentativas é independente, a probabilidade permanece constante e nós temos um número finito de tentativas. E, além disso, em cada tentativa nós podemos ter sucesso ou fracasso. E isso está bem definido. O que eu vou focar nesse vídeo é tentar saber qual é o valor esperado para essa variável binomial. Ou seja, nós vamos focar em descobrir o valor esperado, que eu vou chamar de E, de x. E, claro, eu já vou falar qual é o valor esperado aqui logo no início, mas eu vou provar o porquê disso ao longo da aula. Então, o valor esperado para a variável binomial x é igual ao número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso de cada tentativa. Eu vou até ver um exemplo aqui mais prático para você entender o que é o valor esperado. Vamos dizer aqui que a nossa tentativa seja de um lance livre. O sucesso, nesse caso, é acertar a sexta. A probabilidade é uma porcentagem de acerto em cada lance livre. Então, vamos dizer que essa probabilidade seja de 30%, ou seja, de 0,3 vamos dizer que você tente 10 vezes, ou seja, o número de lances livres é igual a 10. E com essas informações, o valor esperado, que é o que vamos calcular aqui, nada mais é do que quantos lances livres você espera acertar. E com base nisso aqui, o valor esperado vai ser igual ao número de tentativas, que nesse caso é 10 multiplicado, pela probabilidade de sucesso, que, nesse caso, é 0,3. E isso vai ser igual a 3. E isso até faz sentido, não é? Porque, de 10 lances livres, se você tem uma probabilidade de 30%, é natural que você acerte ali próximo do 3. É um valor que você espera acertar, um valor esperado. Esse foi um exemplo para você entender o que é um valor esperado. Agora, vamos provar isso aqui matematicamente. E eu vou começar colocando uma propriedade do valor esperado que nós vamos ver mais para frente. Se você tiver o valor esperado de x mais y, isso vai ser a mesma coisa que o valor esperado de x mais o valor esperado de y. Mas, claro, isso aqui a gente vai provar em outras aulas, tá? Vamos dizer também que nós temos outra variável binomial aqui, uma variável y, de modo que a probabilidade de y igual a 1 é igual a P e a probabilidade de y igual a zero é igual a 1 menos P. E, claro, esses são os únicos resultados possíveis para essa variável aleatória. E, se você olhar para essa parte aqui, você pode ver que 1 representa o sucesso e 0 representa o fracasso. Então, se você tiver a variável x aqui igual a y mais y mais y n vezes, basicamente, se você olhar para esse exemplo aqui, o y igual a 1 é quando você acerta o lance livre e o y igual a zero é quando você erra. Só que no caso aqui são n tentativas, ou seja, esse aqui é um exemplo particular quando nós temos 10 tentativas, mas agora eu vou provar para n tentativas que o valor esperado vai ser esse aqui. E para isso, vamos fazer o seguinte, Vamos calcular o valor esperado em ambos os membros dessa equação aqui. E eu vou ter que o valor esperado de x vai ser igual ao valor esperado de y, mais o valor esperado de y, mais o valor esperado de y, n vezes... E, claro, eu utilizei essa propriedade aqui para calcular o valor esperado dos ny. Ou seja, aqui tem ny que eu posso colocar aqui. Se olharmos para esse lado direito aqui, isso vai ser a mesma coisa que n vezes o valor esperado de y. Então, n vezes é de y. E qual é o valor esperado de y? Isso é simples. O valor esperado de y que eu posso colocar aqui, nós podemos utilizar esses dois valores, então, o primeiro vai ser p vezes o número de tentativas, sendo que, nesse caso aqui, nós tivemos uma tentativa, então, vezes 1, mais a probabilidade de zero tentativas, que é 1 menos p, vezes zero. Isso é fácil de resolver, né? Zero vezes qualquer coisa vai dar zero, e p vezes 1 vai ser igual a p, então, isso aqui é igual a p. Então, o valor esperado de y é igual a p. E se nós substituirmos isso aqui nesse valor esperado, nós vamos ter que isso aqui é igual a p. E, com isso, nós chegamos que o valor esperado de x, da nossa variável x, é igual a n vezes p, que era o que nós queríamos demonstrar. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!